Desculpa, piadas horríveis. E Free, <risos> e, uh, e free Fire, além de ser um jogo de corno... <risos> desculpa, Branco. É, mas eu... Lavei o sapato. Lavei o sapato. <risos> Pode tirar já. É pior que é grande o sapato, vai doer. O é, é... que, que você acha desse fenômeno, cara? Eu acho que o Free Fire é... A gente tava, tava conversando disso ah, antes, né? que a gente não quis, né? Entrar é, nesse assunto, senão é. ia perder um negocinho aqui, né? Acho Free Fire é um jogo bacana, cara. Eu acho que é um jogo que ele é mais acessível para todo mundo. Como fenômeno, ele é foda. Para as sim, comunidades. Então, eu acho, muito, eu acho muito bacana isso. Eu acho que deu, deu ainda mais... É... Pô, você pega um celular. Qualquer celular roda o jogo, cara. É meio que isso um, é impressionante, Não é meio cara. que o CS 1.6 de 2019, é. 20 cara? Porque, é. assim, no CS 1.6, a galera não tinha PC em casa, ia fazer o quê? É na Lan House. Hoje não existe mais Lan House. Então, não é, não é mais tão fácil assim. Hoje, você... fa... hoje o, o jeito mais fácil de jogar não é na house. Não é no na celular. house, é no celular. Hoje em dia, você vai, pô, você quer jogar CS? Você montar um computador hoje em dia que rode o CS? Vai Quanto? 5 pô, mil, 6 pode mil? Pode Então, isso não é um valor acessível para todo mundo, né? E, e agora entrou um pouquinho <risos> ali o, o baby. E agora quando você pega o Free Fire, pô, qualquer celular roda. Uh -huh. Qualquer celular roda. Então, hoje em dia é foda. É todo, todo mundo tem um celular hoje em dia. Uh -huh. Sim. Então, pra galera assim é mais acessível pra galera, né? E então, coloca uma plataforma coloca, muito maior. E coloca os moleque que não tava jogando porra nenhuma. Pra esse mundo, pra aí. Esse mundo transforma aí, os moleque falando. em atleta e, e acelera, acelera aquilo do que caralho. tu tava falando, aquela é. progressão da digitalização, da digitalização do mundo. É. Isso é uma coisa do caralho. Então, eu acho o Free Fire aqui no Brasil muito importante. Eu acho que isso ajuda até também pô, as pessoas que não têm nada e tem uma chance de ter, sabe, sonhar com isso. Uhum. Então, isso é uma coisa do caralho. Eu do também caralho, acho, caralho. eu também acho. Ó, oh, não tô puxando o saco do Free Fire, mas Ele socialmente. Ele ainda é um jogo de corpo Mas socialmente não, não é, não é foda. Errado. Tanto que eu não vou nem te perguntar se tu gosta, porque a branca tá bem ali e o sapato tá saindo, né? <risos> <risos> uma porra, é... Realmente é uma porta de entrada pra esse mundo muito foda, porque é ela é muito larga. Todo mundo consegue jogar. Não, o fenômeno do Free Fire é positivo no final das com contas. Certeza, Isso é aí é inegal. Enfim, é positivo pro cenário de games como um todo. Tanto como indústria, olha o de dinheiro que tá entrando por causa do Free Fire. Sim, mano. sim, sim. Pô, tipo, você vai pegar o Nobru, né? Uhum. Que hoje é um, pra mim um dos maiores do Free Fire, né? Pô, o cara entrou num estágio que poucas pessoas entram no mundo, cara. Pô, o cara hoje em dia tem 9 milhões de pessoas no Instagram, uhum. uma figura pública absurda. E, pô, foi fazer uma live com a Anitta. Então, pô, uhum. é uma coisa assim que... Que é, vai quebrando cada vez mais o gelo, né? Vai quebrando cada vez mais o gelo. Vai quebrando as, as outras barreiras que a gente ainda tem pra quebrar. Então vai acelera perdendo. mais o processo. Vai também perdendo acho. a undergroundização dos games. Acelera é. muito mais o processo. Ó, por exemplo, e quando pessoas que têm uma visão igual o Bruno, o Playhard... <coughs> quando ele, ele olhou pro Free Fire lá no começo e falou... Cara, isso aqui é grande. E o cara constrói todo um negócio daquela porra ali. E dá chance pra uma porrada de gente. E tem uma estrutura foda. E, e, e tem muito fã, tá ligado? Isso é uma parada também que vai além de acelerar o, o, o cenário de games em geral e o acesso, cara, ele gera uma grana que é muito importante para cenário, cenário de esporte, de tá ligado? É, concordo, isso é muito foda, isso daí é algo que realmente é, eu tiro o chapéu pra caralho, eu acho nesse, nesse aspecto é muito foda. O único problema que eu tenho com Free Fire é que eu não gosto do jogo, tá ligado? <risos> Mas de resto ele é muito foda, entendeu? Eu não consigo jogar. É, é. acho que vale a pena a gente né, conversar quando a gente tá conversando com... Uma referência do esportes competitivo Vou no um Brasil. Jato. Falar do Free Fire, né? Porque não é um jogo competitivo ainda. E eu Como acho que... Como assim, não... cara? Hã? O Free Fire não é competitivo? Falou ah, merda. Ele é meio, né? Não, não. Pode, você pode não gostar, mas você falou merda. É competitivo o Free Fire? É competitivo, pô. É, é tipo... O um cara que... O Nobru, por exemplo. Ele, ele, ele é muito bom mesmo. Se ele, se ele tivesse dedicado no CS, você acha que ele seria foda também? Eu não sei, acho que o jogo é, é muito diferente, né? Pô, o Free Fire é um jogo mais Battle Royale, né? Então... Total. É, total. bem... A dinâmica é, é total então, diferente. É total dinâmica. Mas é também tiro. Mas é o tiro mas que é... Mas é o tiro que é... Ele tem... O, se você pegar o celular, ele já tem uma linha, né? Que o... Que o, próprio, que o próprio jogo, ele já bota pra você não... Você não tem muita movimentação. Ela sempre é aquela linha parada. Por, por ser de celular, é, né? De entendível celular, é entendível até ter, nesse né? Eu sei acho que é diferente, pouco jogar jogo um acesso, é, por comparar um, um pouco de... Por isso diferente. que eu não ponho é, o Free Fire num, num patamar de competitivo tão sério assim, sabe? Porque eu acho que pro FPS entrar, ele tem que estar no mouse e teclado e tal. Mas não é pira minha com... Cara, eu, eu gosto do Free Fire, eu acho legal isso tudo. É pira que, tipo, nós como gamers, a gente tem que entender... Porque existe uma hierarquia na parada, tá ligado? E, e, e a competição... tipo Existem jogos que são mais competitivos que os outros. É, é tipo o é Hearthstone, é um jogo competitivo. Free Fire é um jogo competitivo. Mas não é mais, o Hearthstone é mais competitivo do que o Dota, por exemplo. Uhum. Não consigo dizer isso. Entendi. Esse é o único, único pô, meu ponto. Eu acho que o... Posso estar falando merda, né? Claro. <risos> mas eu acho que o Free Fire ele foi uma ponta de acesso para... Virar um, mais um, um influenciador do que um jogador competitivo. E eu acho. Eu na também minha, acho, na minha eu visão, também acho. Na minha visão. É, você vai pegar os jogadores, pô, os caras ganharam o mundial, pô, isso do caralho, do caralho mesmo. Mas depois disso, você não vê mais falando muito de. É que eu não acompanho, então não sei como falar, né? Também Mas não. De, de muito campeonato, quais campeonatos, qual mundial, quem ganhou o mundial. essas é, eu coisas, tô, eu não é, vejo muito também essas não. coisas. Então eu acho que foi uma porta de acesso pra virar mais um influenciador do que um competidor. É, até pelo fato de estar tá atingindo uma galera tão grande que não estava é, é, nesse mundo dos games. E ela só tá nesse mundo dos games no mundo FIFA. Logo, essa pessoa ela tem que ter a referência, é. né? E é uma ótima oportunidade. Pô, um grande abraço para Nobru e para o Serol que veio aí. E parabéns pelo trabalho deles. Foda, eu acho muito importante o caralho. Não estamos tão... <risos> não, não, eu não, não quero... não está só... falando nada. É, é <risos> exato. É só uma visão de gamer mesmo na parada, sim. tá ligado? Só isso. O que é importante, eu não quero deixar de passar a minha visão... É, mas eu respeito o fenômeno, eu, eu acho importante. Tudo. Eu quero que eles cresçam cada vez mais. E quanto mais pessoas que estão jogando Free Fire, pra mim, melhor, tá ligado? Isso é muito bom, porque vai acelerando o processo, né? A molecadinha, hoje em dia, pô, todo mundo tá jogando esse jogo. Então, isso é muito bom pra gente, né? E isso foi o que eu falei, vai quebrando ainda mais a barreira cultural, né? Uhum. Então, isso é um pouco que falta, quebrar essa barreira cultural e a gente também ser aceito como um esporte. E não só um esporte, né? Total. E o Free Fire é outra, o, outro, outro ponto positivo do Free Fire. O que você tá falando? Ele vai ser muito bom pra isso Pra gente ser aceito como um esporte O esporte ser aceito como um esporte Porque é, é... Tipo, qualquer, é, qualquer, é, tá até no nome, qualquer, tá qualquer até no nome, é e esporte, é até difícil falar, <risos> é. diferente de esporte e esporte, tá ligado? Mas a gente ainda, ainda sofre um pouco do, do, do preconceito, preconceito. É, tipo, é foi o que a gente falou, pô, é, gamer não transa, pô, gamer não sai, gamer só fica sentado, estereótipo de gordo, então ainda tem um pouco desse preconceito, né? E pô, hoje em dia, você for ver... Quem não é gamer, né? Hoje em dia, você for ver, pô, o nosso trabalho gera bilhões, pô, tem porra. muita gente aí que tá bem pra caralho de vida, então, porra... Já, não, já, já saiu desse patamar, entendeu? Já não já é, é mais, mais um, negócio. um negócio comum já. Não é mais brincadeira é um de criança, é uma brincadeira né? é brincadeira de criança, foi Total, total. E eu acho isso muito foda, porque eu cresci no, nos games, entendeu? E é louco, porque a galera que tá nascendo agora, e que, tá, que é jovem, vê, já nasce num... Um cenário de esporte gigantesco com Serol e com o Codizera e o Fallen, não sei essas lendas da parada. Mas quando a gente tava crescendo e jogando, não existia não, não nada disso. Não nada disso, Mas a gente não tinha essas referências, tá ligado? Então isso é muito Era só legal. o moleque mais foda do Flipper. Eu chegava assim, caralho, tu tá ligado... Na época era o Léo, Léo Careca. Caralho, tá ligado o Léo? O Léo joga pra caralho, mano. Eu ficava assim, caralho, um dia eu vou encontrar esse moleque aqui, vou sair <risos> na porrada. Quando eu encontrava, ele me reventava toda vez. eu <risos> muito. Realmente é, diferenciado. essa é a coisa mais bacana, né? Por isso que a gente fala, pô, os caras falam, pô, mas antigamente era mais fácil, mais fácil de entrar dentro do mundo. Pô, antigamente era mais foda pra caralho. Antigamente você tinha que ser bom mesmo e arrebentar todo mundo pra você tá lá visível e ter uma chance. Porque a coisa... era... Quantas vagas Quantas tinham? Quantas vagas tinham, né? Hoje em dia você tem mais chances, você tem mais campeonatos, você tem mais chances da visibilidade. Pô, hoje em dia o cara pode assistir em qualquer plataforma. Antigamente, né, você tomava no cu, cara. Então, hoje em dia está muito mais fácil do que antigamente. Mas isso basta a pessoa. Basta a pessoa ser mais aplicada. Não, não só porque tropeçou uma vez que ela vai desistir. Pô, tem, tem um sonho, tem que correr atrás. E tudo depende de você. Você é contra você mesmo. Se você deixar qualquer obstáculo te barrar, você, você vai barrar e vai ficar lá, mas tem gente que tá querendo mais que você sempre, isso era uma coisa que eu falava até pro meu time, pô. eu falava, pô, tá vendo os caras aqui ó, Os caras tão chegando, mano, se nós não querer mais que eles, os caras vão passar nós véi. se nós a se acomodar, nós tá fudido então, e por isso que eu falei pra você que eu era o cara chato, porque eu sempre martelava isso na cabeça dos caras, e se deixar chegar, o difícil não é estar tá no topo, o é difícil é se manter, se manter igual nós se, se manteve lá em dois anos isso foi o difícil, agora chegar no topo, você chega lá, bate um campeonatinho dois, três, pô, cheguei ah, beleza, caiu. Aí cai e desmorona de novo, entendeu? Mas se manter lá ganhar 5, 6, 7, 8 campeonatos, é para poucos que fazem isso. Então tem que ter na cabeça a fome de ganhar. Não é só é, jogar por paixão, mas ter a vontade de ganhar. Você é um competidor e falar assim, mano, eu não quero perder para esse cara. O cara não pode ser melhor que eu. E isso é uma coisa que eu boto na minha vida em tudo. Eu não aceito alguém ser melhor que eu. Então posso estar num time pior, posso estar... mas eu vou correr atrás até chegar de novo. Isso chatão, é uma coisa da chatão. vida. É, chatão. O que é mais mesmo. <risos> Tá certo.